Opa, fala galera, beleza? Aqui é o René Ricardo e seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando. E aí, tudo bem com vocês? É, hoje eu tô fazendo este vídeo. É, que eu quero te falar: eu tenho feito uma série é, de, de vídeos. Deixa eu apoiar aqui que tá meio. Aqui, deixa eu se consigo, Aqui, eu tenho feito uma série de vídeos, né? É, onde você pode fazer vários tipos de canais para tanto ganhar dinheiro no YouTube é, com AdSense ou é, com canais de nicho, né oferecendo produtos ou serviços é, daquele nicho. E no vídeo de hoje eu vou te falar a respeito de você fazer um canal de artesanato tá bom fica comigo até o final que vai ser bem legal beleza mas antes eu quero aí te pedir que se você ainda não é inscrito você possa se inscrever compartilhar com seus amigos e lógico como você já vai gostar desse vídeo então deixar o seu like tá bom e lembrando que este tema é referente ao, ao curso ranqueamento de vídeos, o pulo do gato do Erivelto, que é, tem, te mostra dentro do curso como que você pode fazer canais de vários tipos tá? e ganhar dinheiro com eles, tá bom? É, então eu vou te dar, você sabe que é, dentro de um canal do YouTube, você tem duas formas de ganho, a primeira delas é você oferecer um serviço ou um produto digital ou físico um curso, uma planilha, alguma coisa deste tipo né? oferecendo às pessoas que estão é, acompanhando os seus vídeos e com isso você vender, vender produtos, vender serviços, enfim essa é a primeira ou você pode também é, tentar crescer o seu o seu canal é, para que você consiga atingir a meta de 4 mil horas é, de exibição e assim conseguir transformar o seu canal num canal monetizado através do adsense é, eu tenho eu tenho eu tenho alguns canais eu tenho é, vários canais aí de vários nichos e mas hoje em dia eu só tenho eu tinha três canais monetizados, e como eu não atingi a, a, as especificações, eu fiquei com um canal que é, é monetizado pelo Google AdSense, certo? Esse canal hoje, ele está com quase 3 milhões de visualizações, é um canal com um nicho muito disputado, mas que é, continua me gerando renda, é, renda passiva através do Google AdSense. Mas a minha intenção com este canal nunca foi... AdSense, ele o AdSense aconteceu é, para este canal, tá? Na minha intenção, neste canal monetizado não era esta, tá? Mas, e preciso te falar que existem vários nichos que você pode atuar e que são bastante interessantes. Um deles é o artesanato, né? Eu não sei se você é uma pessoa que gosta desse tipo de nicho, né? Gosta de artesanato, artes, é, crochê, tricô, é, vários, é, é, como trabalhar, né? É, de forma com cestinhas, bom, é uma infinidade de coisas, né? E o canal de artesanato, eu fiz uma pesquisa e ele tem muitas visualizações, é, principalmente na parte de crochê e tricô. É, onde as pessoas procuram dicas, procuram é, como fazer tal coisa, né? então tem muita visualização e muitas delas procuram estes cursos, cursos de tricô, crochê, é, amigurumi, personagens é, de vários tipos, então é, tem muita procura nesse tipo de canal, certo? E pode ser interessante você que está procurando um nicho para poder trabalhar, é o nicho de artesanato tá que é bem legal tá essa é a minha dica tá esse é, esse esse tema ele faz parte do do ranqueamento de vídeos tá dentro do curso ranqueamento de vídeos o Erivelto ensina é, vários fazer vários canais vários de vários nichos e que você pode monetizá-los de alguma forma beleza é isso aí tá espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou dá seu like inscreva-se e compartilhe, tá bom? Valeu, um grande abraço e até mais!